Ai, velho, quanto tempo, mano. E aí, rapaziada, saudade, né, mano? Eu sei que eu tô... Né? Procura-se da Katsu. Né, Bom, o vídeo de hoje usa umas texturas que eu fiz, com muito carinho. Esse é meu presente de Natal, Ano Novo e Aniversário. Puta que parou meu pra que ter comprado isso. Eu vou ter comprar madeira pra matar. E aí, irmão? uma batalha muito justa Eu ganhei sem dificuldade Queria desejar pra vocês um ótimo um ótimo Natal não dá mais, né Mas um ótimo ano novo Sei lá, mano, aproveita Tenha um bom 2022 Vai curtir com a família Faça boas decisões da sua vida Sei lá, mano Faça tudo de bom aí Seja feliz, sei lá, mano, só se cuide, <risos> se cuide, porque é muito bom você tá feliz, né? E é muito importante também, agora ainda porque todo mundo que eu não, não só eu, né? É, cadê os vídeos? Então, os vídeos, mano, os vídeos não teve, esse é o problema. Por que não teve vídeo? Porque, mano, na realidade... Até agora eu tava sem tempo Aí agora, tipo, começou a melhorar as coisas e falei, eu vou ter tempo pra gravar, né? Pô, faz muito tempo que eu não faço vídeo Eu preciso gravar alguma coisinha Aí eu tô aqui gravando Mas, tipo... É porque eu tô me ocupando com outras coisas, né? Eu tenho uma vida, eu tenho uma família Eu tenho amigos, mas... Isso aí ninguém precisa ficar sabendo Ah, gente Apenas se cuidem que tipo, sei é que é bom... Eu só apareci nos vídeos, tipo, falando alto pra caralho, xingando todo mundo Às vezes, tipo, às vezes a gente tem que abaixar o tom Eu vou trocar de textura Tem que aproveitar bem o tempo livre de vocês, mano Crie hobbies, distraia a cabeça E é isso, mano é meio complicado Eu considero mais importante Estar tá falando aqui Ai, puta que... Liberar a aba comunidade, né? Da hora Se quiser comentar isso ver pela, pela aba comunidade comentar Ou vai ser bem na hora De saber quais pessoas Estão vendo pela aba comunidade Esse cara vai tentar tá fazer Fireball Jump Na mão, irmão Não adianta muito não Não sei, mano Eu acho que eu tenho que agradecer Vocês por muitas coisas Do meu 2021 Honestamente, cara Que meu 2021 Foi meio meh sempre um fere bom mano. Eu só queria fazer esse vídeo porque eu não queria terminar esse ano decepcionado que eu não fiz absolutamente nenhum vídeo de final de ano. Seria muito babaquice pra mim. Ah, velho, nem É, esse é tipo um vídeo por dia. Eu não tô nem em mente, fui trazer um vídeo por semana, tá ligado? Eu vou tentar mudar. ah não, não, eu ia pegar dezembro. Não, não, daqui, daqui é o um mês da criação de conteúdo. Eu sei que eu não sou monetizado. Fala, tu não vai postar. Tá sendo pago? Não, mas eu posso ver isso. Como desculpa, para postar mais. É isso, mano. Foi o quê? Foi Natal, aí foi véspera que a gente comemorou. Aí eu passei tempo com a minha família. É isso, tá ligado? Eu não sei, mano. Não é tão divertido gravar esses vídeos tão, sabe? Tão calmo, tão sem graça, tá ligado? Mas foi o que eu que me liberta. O tipo de vídeo que é fácil, tipo, não preciso ter tudo certinho pra gravar ele. Lá que, puta que pariu minha o mecão ah, o cara tá voando. Ah, ele foi desconectado e não quebrou o mecão. Que bom, e é isso, tá ligado? Mas foi esse tipo de vídeo que é mais for realista. O vídeo que mostra mais foi tipo, a minha situação atual, mas o que mostra mais da realidade, tá ligado? Porque tipo, não é toda hora que eu fico berrando até eu Fico berrando no vídeo. Eu queria ser otimista nesse nível, mas que normalmente eu vou me libertando, mais e mais. Então, tom de voz, eu percebo que eu falando muito alto, tem que baixar. Ah, ZZ, mais uma. PVP Fault, que bonitinha. Ganhamos, gente. Não, não me faça ter que jogar mais uma partida de Bad War só Já que não tem ninguém jogando outros modos Essa textura Eu fiz em cima da De uma default do XSUS Eu só mudei algumas coisas Achei boa pra usar Meu Deus, minha amiga, ainda, né Tipo, eu não usei em vídeo isso daqui Sendo que eu tô usando esse mod Caralho, minha mão Tava tá inchada meu Deus, minha mão tá inchada. Ganhei esse streamer aqui. Apareceu que era temporário, mas eu ganhei nunca mais perdi. Tem o meu insider. O insider aqui. Do... Ah, agora foi um mês. Combador profissional. Não tá errado. Pelo menos. Se liga, gente. Caralho, Butterfly. Eu não gosto muito de fazer Butterfly. Olha. Tá, outra. Ele tava saindo de lá. Fuck, devia. Eu sou um menino malvado. Eu sou um menino atrevido. Eu não vou arriscar, velho. Eu não vou tentar aí, irmão. Olha como eu sou educado. Meu Deus. Tchau. Bora, irmão. Essa partida tá dando 10 minutos já. 10 minutos de partida é muito pra mim. Puxa, se liga aqui na minha Ball jump. Não vai ralar na minha fuma e Fudendo pra pedra.